Pode começar, Lucas, banho. Bem-vindos a mais um Trainside Show. Hoje eu tô muito triste, porque eu tô recebendo aqui com a gente o Rabone, da tribo Angra, primeiro membro do júri. Rabone, bem-vindos nosso show. Ex-futuro winner do jogo. Ex-futuro winner, do jogo. Ex -futuro winner <risos> do jogo. Deve ter arrasado com balões de várias pessoas, menos com o meu. Desculpa falar. Torço muito pro Rabone, só que eu apostei nele, porque ele é um grande alvo, né, gente? Como todo mundo sabe. É, primeira coisa, né, antes de começar o... Eu entrevista, nosso amigo Danilo Nunes pediu, se possível, Raboni, tirar a camisa antes de começar a entrevista. Eu quero ouvir, eu quero, eu quero viu eu, eu tô chocado que ele vai tirar mesmo. Socorro. Voltei. Pronto. Tá um pouco vai. quente aqui agora. Nossa, calma. Ai, ai. Muito obrigado. É, Raboni, aí? Como foi esse blindside? Tava esperando? Ou foi blindside? mesmo, eu não tava esperando mesmo, foi um blind, eu bato palmas pra quem executou essa jogada, eu ainda não tenho noção exatamente de quem executou a jogada, mas bato palmas pros quatro, a, a priori. E, cara, tipo, eu tava esperando, sinceramente, a eliminada da noite ser Stephanie, tanto que o meu voto na Stephanie foi super carinhoso, já pensando que ela poderia ser um júri, entende? Não que o voto da Stephanie foi carinhoso só por causa disso, mas, tipo, eu já pensei nesse, eu já fui pensando nesse nesse, tipo, em ela ser júri e eu ter que dar um voto um pouco mais todos os meus votos estavam sendo carinhosos mas tipo, esse aqui eu falei, não, pode ser júri eu já vou, vou com mais calma aqui e eu esperava que se não fosse a Sté, seria a Carol tanto quando eu, vi, quando eu vi que a Carol ia usar o ídolo, eu falei, caramba tipo, Carol não usa, não usa, não usa, você não tem pra que usar, não vai ser você que vai sair eu me achando, achando que tava tipo, sabendo de tudo, e tô lá Carol não usa, não usa, não usa, não usa. A Carol vota em mim, Quatro votam em mim, né? Ai, que depressão, meu Deus, quando esses nomes vêm, seu nome vem enrolando e você não tá sabendo o que tá acontecendo, e PVT, não, ninguém responde. Imagina. É, eu, eu, eu tava sentindo, porque todo mundo tava, tipo, seco comigo no PVT. Eu criei chat, eu, eu fui no chat de uma das alianças, eu fui no chat da outra aliança, uma que vai, ia ser um resultado, outra que ia ser outro. Eu criei um terceiro chat pra ter certeza do que ia acontecer e todo mundo me confirmava, só que. O Galgo, por exemplo, não respondia nenhum dos três chats. Eu já fiquei caralho. Como assim? Foi no PVT dele. Ele falou não, tudo bem, vai acontecer isso. E aí acabou que não aconteceu e eu fui eliminado mesmo. Me enganaram muito bem. Palmas para vocês. Uhum. A gente quer saber um pouco da treta lá que deu, porque na prova do Nonogram você foi um pouco afrontoso assim. Até o Juan sim. citou que você foi um ah, pouco arrogante. Podioso, ah, ah, né? Sim, sim, sim Bom, não eu achei que eu fui arrogante ali naquele momento e pedi desculpas para as pessoas. Eu não cheguei a pedir desculpa pro Juan, por exemplo, que é uma pessoa de fora do jogo. Mas por exemplo, a Ana Paula, pedi desculpa e pedi desculpa principalmente dentro do jogo, que além de eu realmente pedir desculpa, era algo que eu já estava meio que fazendo social, porque eu sabia que aquilo dali poderia me prejudicar. Mas foi real, de verdade, eu pedi desculpa. Porque aquilo ali, cara, não foi nem algo é, querendo magoar um ou dois ali, ou, ou ser arrogante com os outros, achando que eu sou a melhor pessoa do mundo, mas foi mais, tipo, um shade de, de prova e tudo mais, oh, querendo Deus ter Deus nome Deus. de. Sim. Querendo aparecer um pouco, gente. Eu sou Leonino, pelo amor de Deus. Gente. Não gente, foi nada. Você venceu a prova, você tem de comemorar. Não é, é, não, eu acabei exagerando um pouco na comemoração, me arrependo disso, mas, tipo assim, quanto a, o, o jeito que eu comemorei a frase, que foi ótimo, acho que foi uma deixa maravilhosa, tipo bem colocado e tudo mais, eu não me arrependo com relação a isso. Só se eu ofendi alguém que eu peço desculpa real, real porque não, não é minha intenção. Tá explicado. Tá vendo, gente? O rabo é um amorzinho. você não tem que achar que é arrogante, essas coisas, tá? Hum. Hum, gente. É, e você sempre foi muito bom em provas, né? Você acha... Qual foi o motivo deles, então, pra te eliminar tão cedo, assim? Cara, não é tão cedo. A é. maioria tá batendo a porta, então... Tá, mas se... será que tá... Não, é duas coisas. A Merge tá batendo a porta, se a Yara perder mais um, o que é muito provável é, de acontecer, tipo, logo. Não tô dizendo que, não tô colocando zica na Yara nem nada, mas tipo, é provável de acontecer. Já a é Merge, e eu era um perigo na Merge, eu tinha noção disso, porque eu posso ganhar imunidades individuais, a gente viu, por exemplo, IF Suíça, teve alguém lá que ganhou várias imunidades, chegou na final e venceu. Não sei quem, né? A gente tá aqui nessa chamada. <risos> é verdade. Mas, tipo, eu poderia realmente fazer isso, e eu ia me esforçar o máximo nas imunidades, como eu já tava com o alvo de Shadow Beast, eu queria garantir as minhas imunidades. E, além disso, eu já tava prevendo meu jogo pra Merge. Eu não tava é, dormindo e acreditando que Angra 5 ia chegar na final. Eu tô falando isso, gente, porque eu realmente não tava, não tô querendo me colocar como melhor porque a Angra me eliminou, não. Mas eu já não tava pretendendo mais jogar com a Angra, entende? Então, eu já tava montando meu jogo pra Merge, já tava começando a mexer meus pauzinhos pra jogar ali. E talvez coisas do que eu tava começando a mexer os pauzinhos tenham chegado no ouvido deles. E aí foi o momento que eles falaram, ah... Temos que tirar o Rabone. Too dangerous. Uhum. E Rabone, você acha que você carregou boa parte da tribo nas costas? Porque você, óbvio, era... não é o melhor em prova, né? Acho que você é o melhor em prova da temporada. O que, que você acha disso aí? Cara, se eu falar que eu carreguei boa parte da tribo nas costas, eu estaria sendo arrogante nesse momento. Mas, tipo assim, a tribo Angra é uma tribo foda em provas. Eu posso falar palavra aqui, né? Posso. <risos> a tribo Angra é uma tribo foda em provas. Tipo, a galera lá é muito esforçada. da Bia é muito esforçada. A Carol é, o Glauco é, o Marcos principalmente. E, e a Estetra também, desculpa, eu esqueci o nome dela. Até o John e a Marcela, que estavam um pouco mais da, da tribo, eram ótimos em provas. Ótimos também não, exagero, mas eram bons, mas assim, eu sempre tentei passar, tipo assim, é... como é que eu posso dizer, um espírito de liderança que eu tenho por mim pra tribo. Então até na prova do que a gente teve que ficar fucking 10 horas acordado que ficou a tribo inteira, eu tava ali a todo momento incentivando, vamos tribo, vamos tribo, arrumava coisa pra gente fazer, contava 3, 2, 1, então eu tipo, eu vejo muito de mim nessas vitórias da Angra, entende? Mas eu não acho que seja o único motivo da Angra ter ganhado imunidade, até porque eu perdi provas, entende? Então a Angra é foda, é. Mas eu, tipo, eu me vejo, assim, como o maior destaque da Angra, de longe, como a pessoa que mais fazia a gente ganhar prova, entende? Uhum. Com certeza. Não mim, mas uh, eu acho que eu tive bastante destaque, sim. A all Star está aí, hein, gente. A gente pode me chamar. Ah, com certeza, né, mas bom. É, ah, óbvio. é um All Star, né, mole? <risos> É, e a Carol, ela usou um ídolo falso, né? E você sabe quem tem o verdadeiro? Ou você que fez esse falso pra ela? Olha, eu não, eu não tava com ídolo porque eu fui no primeiro CT e esse exílio tá foda. Mas o seguinte, é, a partir do momento que o Glauco e a Bia, que se diziam meus aliados, não tinham me dito que tinham achado ídolo, até agora eu vi que não me disseram porque, né, me eliminaram. Mas, ou tá no bolso de um dos dois, Glauco e Bia, né? Tô falando praticamente com pra uma pessoa só. É... Ou tá no bolso dos dois, ou tá no bolso da Carol e ela só... E que ela tinha me mostrado esse ídolo que ela usou hoje. Ou tá no bolso dela e ela só me mostrou porque... Tipo, me mostrou o falso, realmente. Mas eu ainda aposto que tá no bolso do, do Glauco ou da Bia porque a própria Carol me disse que eles tinham tentado a mesma palavra que ela tentou. Hum, então, certo. eu não tava sendo Ele... ou tava mentindo pra mim também. Pode ser. Lindo, né? E nessa votação aí, acho que foi o último voto, ou um dos últimos, tinha uma alusão à aliança feminina, né? Você sim, viu? Sim. Eu não sei se chegou ali. Você acha que tá essa aliança cara. feminina é real mesmo? Cara, eu tava muito disposto a jogar com mulheres nessa temporada. Eu tava pensando em criar uma aliança feminina. Não, óbvio que não ia me incluir na aliança <risos> feminina, mas tipo assim, uma aliança em que eu ter várias mulheres pra eu jogar junto, porque eu realmente tava me dando muito bem com as meninas nesse jogo. Entende? E, e eu quis jogar com a Bia, eu quis. A nem tanto assim, tipo, não era tanto minha prioridade, mas acabou sendo. E a Carol era meu F2 Science Day One, entende? Então, desde o primeiro dia onde fui, fui divulgada, eu fechei F2 com a Carol. Então, tipo, eu queria jogar com a Carol, era muito pra mim. Fora, fora da tribo, que eu não vou comentar tanto pra não dar alvo as pessoas fora da tribo, que, tipo, é um jogo que eu nem cheguei a jogar. Mas eu conversava bastante com as meninas e tinha muito mais vontade de jogar com a maioria das meninas. Então, tipo, se tiver uma aliança feminina, eu bato palmas e torço até pra, tipo, se dar bem no jogo e ter armado a minha eliminação. Que eu vou ficar muito feliz se uma aliança genial me eliminou, porque, né, o ego aumenta. Uhum. Aumenta seu, amor. Sim, sim. É, você agora é júri, né? Membro do júri. Júri, você, você tem alguma coisa contra os membros da Angra? Ou votaria neles pra vencer? Não tenho, não tenho. Sinceramente, eu vou votar em quem fizer o melhor jogo pra mim na final. Por isso que eu falo, quem tá acomodado, cara, a Merge é o momento de deixar de se acomodar e faz um jogo em que você se orgulhe. Se nem você se orgulhar do seu jogo, como é que eu vou me orgulhar de votar em você? Então, sinceramente, tipo, eu quero dar o meu voto em quem fizer o melhor jogo, independente se for meu amigo, meu inimigo ou uma pessoa que nunca falou comigo no jogo. Apesar de que não tem isso, né? Só ser o bicho, né, mano? <risos> Então tá, Desculpa né? aí, amor, então tá, né? Quem, é, bom, só quem somos nós para discordar de você? Uma pergunta da plateia, Diego? Se a pessoa conversa muito, pouco, ou tudo mais, fez o melhor jogo pra mim, eu vou votar na final. Hum, a gente, a, eu acho que você não é bitter, a minha opinião sobre você, né? Então eu acho que você vai dar o voto certo, realmente. É verdade. É, vamos começar agora as perguntas da plateia, tá? Uhum. Hum, deixa eu ver aqui. Eu quero fazer uma pergunta minha, vou começar com ah, a minha, tá? Você tá? <risos> <risos> <risos> é, eu sou plateia também, Bony, ó, não posso. Tava, ah, how... é, Você tava, tipo assim, era realmente o líder de fato em todas as eliminações da ângula que tava acontecendo? E também se você teve algum dedo nas eliminações fora da tribo? Porque eu acho que seu jogo social tava muito bom. contra fora da tribo, eu não tive, mas eu tentava sempre é, ver quem seriam as pessoas que sobreviveriam e dar a entender a elas que eu estava ali para um futuro jogo. Eu sabia basicamente o que ia acontecer nas tribos, mas eu não não, não me metia, sinceramente. Eu não chegava e falava, ah, não, deixa de fazer isso e faz isso, porque vai ser melhor para mim não fazer isso. Eu acho que isso é É um jogo que ia ser agressivo demais para mim ao ponto de que eu já estava com. Alvo pra ficar impondo minha ideia pra pessoas de outras tribos. E dentro da minha tribo, cara, eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa: vai, vai ser um puta alvo que eu vou jogar aqui, mas foda-se. Jogaram um alvo pra caralho em mim, então porque eu não posso jogar alvo pra caralho nos outros? É isso aí. É. É eu cheguei a fazer uma comparação e, por exemplo, eu usei pra Carol, que eu falei um dia desses. E eu falei o seguinte: que na minha tribo, pra quem assiste Game of Thrones, eu vou usar essa comparação: na minha tribo eu era o Tomem. E o Glauco era Cersei. E, e eu percebi isso há bastante tempo, só que eu tava deixando levar porque eu imaginava que isso iria, isso iria ser bom para mim, até para Merge. Eu era tomado como líder, eu era tomado como rei da tribo, pela maioria dos eliminados até. e Mas na verdade quem tava controlando as eliminações era o Glauco. Chocado. Hum. Nossa. Então, eu sabia muito bem quando ele tava falando a verdade para mim, ou não nem em todos os momentos, né até porque foi eliminado. Mas eu, eu sabia a maioria dos momentos em que ele estava mentindo pra mim, quando ele tava falando a verdade E eu sabia filtrar essas informações, e enquanto ele se mantivesse dizendo que eu sou líder E mais fazendo as escolhas dele, eu ia continuar seguindo com o jogo E ia continuar, tipo, é, deixando ele achar que eu tava achando que era o líder Então, por isso que eu já estava até movendo meus pauzinhos na mão para fazer uma parada diferente Porque eu vi que aquela tribo ali não, não me tratava mais como líder, sabe? Sim. Eu perguntei isso porque eu e o Bonnie, a gente tem assim a mesma ideia de quem você jogaria na fusão, né? E os nomes que a gente criou desde o início da temporada pra jogar com você na fusão, ainda Sim. estão no jogo. Todos eles estão no jogo. Quer dizer, menos uma pessoa que já saiu. Sim. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, eu acho que será que o Raboni deve estar aí no ouvido do pessoal também, pra tipo assim, ai, deixa isso cara jogar, entendeu? Não. Eu não tava influenciando o CT de ninguém, mas eu já tinha, eu tinha meus contatos em todas as tribos, sim. Tava pretendendo criar algo para fusão, que ia ser fora da Angra, mas não Ó, deu certo. certos, Barry, tá vendo aí? Uhum. Fora da Angra. Uhum. Mas, infelizmente, não deu certo. Ah, é. Piano. É, tem uma pergunta agora do Danilo, seu fã, nosso roteirista também. Danilo. beijo. Ele... Ele... Perguntou, Ele falou assim, quase todos os eliminados do jogo falaram de você de uma maneira ou de outra. Isso contribuiu para a sua eliminação? Não, né? Com certeza contribuiu. Tipo, meu alvo só foi aumentando dia após dia e se me eliminaram foi porque meu alvo estava aumentando. e Eles tiveram que... Então, óbvio, teve erros meus? Óbvio, óbvio. Eu não vou virar aqui e falar que eu sou um jogador que não erra, porque com certeza eu, vou, eu ainda vou parar, vou sentar e vou ver todos os erros que eu cometi nesse jogo, assim como eu fiz nos jogos anteriores e tentei melhorar para isso mas assim, <risos> é... cara, eu esqueci a pergunta, foi mal. Foi dia de dia, você pergunta pode... é... É... Se contribuiu para sua eliminação todos eles terem falado de você? É, enfim, contribuiu no geral, mas isso eu não acho. Que... Tipo, eu acho que foi o maior foco foi sim. Por isso. Uhum. isso, aumentava e eu não sabia mais para onde estava indo, eu não conseguia mais controlar isso. Uhum. Entendi. Tem uma mas pergunta é... agora aqui da Tainá a nossa rainha de Alaska, né? Maravilhosa. Leia, Leia Diego Eu vou ler aqui, tem um recadinho também, tá? Então, aqui. É, Táse, amigo. Sempre conversamos muito sobre o teu jogo e apesar de eu sempre te dizer para ter cuidado que o seu alvo só aumentava cada rodada, tu nunca fez questão nenhuma de diminuir ele. Pelo contrário, fazia questão de mostrar meio que carregava teu nas costas. É, não acho que você vai fazer uma análise tão profunda agora de onde você errou no seu jogo, né? Porque você Sim. acabou de sair. Mas o que, que te deixou mais cego? A confiança nas pessoas erradas ou a vitória nas provas? Ingenuidade ah. e arrogância. Eu, acho, eu Ai, acho, que fez. acho que nenhum dos dois. Tipo, não foi nem ganhar provas, nem confiar nas pessoas erradas. Eu acho que foi ter muita confiança no que eu faço, sabe? Acho que o meu maior problema é esse. Eu não, eu não, eu não trato nem como arrogância, porque eu, não, eu sinceramente não me acho uma pessoa arrogante. Eu posso parecer a primeiro modo, tipo, eu sou muito confiante. Mas se você for me conhecer, eu realmente tenho uma opinião formada sobre as coisas que eu fiz, assim. Eu não vou fazer nada de mal para as pessoas de propósito, sabe? E assim, eu acho que o meu maior erro foi próprio mesmo. Foi acreditar que o que eu faço vai ser suficiente para eu ganhar o jogo. E Survival não é um jogo individual. É um jogo, é um jogo individual, mas é um jogo social, entende? Você tem que hum. pensar no que os outros fazem e tipo fazer o que os outros fazem seguir o seu favor tipo você não tem que querer ser o centro a todo momento e eu acho não querer ser o centro no sentido de tipo é falar de mim toda hora mas eu, eu queria estar em todas as jogadas eu queria estar em todos os momentos e tá ali ligando todas as jogadas e é, como na eliminação do Marcos que foi uma, uma coisa que aconteceu de última hora e não me falaram, eu, eu me emputeci. Não me emputeci, mas eu fiquei, tipo, louco pra poder saber o que tinha acontecido ali e até me contar exatamente o que tinha rolado eu não tinha sossegado. Então, acho que o meu maior erro foi isso. Foi querer estar demais no meio das coisas. Talvez eu ter feito um jogo de arrastado na fusão e deixar pra mostrar as minhas garras na merge teria sido, talvez, um jogo que teria dado certo. Mas eu não, não sirvo pra jogar assim, talvez, na próxima, quem sabe. Ah, eu, daí, não eu não conseguiria nem na próxima, nem na próxima, nem na próxima cara. <risos> <risos> Tem que ser o TR, não dá pra ser cruzeiro todos os jogos. Né? É. Difícil é ter sangue frio pra isso, né? Uh, a próxima pergunta é da nossa amiga Henrica Ramalha. Eu Ela falou bom. assim: pergunta se ele não acha que foi um erro participar das eliminações de duas pessoas que pareciam estar bem dispostas a jogar com ele, a Marcela e o John. E fala que eu trouxe muito pra ele que ele dá de parabéns pelo jogo. É, cara, parando pra ver agora, realmente foi um erro, porque a Marcela e o John, por exemplo, eram duas pessoas que iam confiar totalmente em mim no jogo. Mas eles eram muito ausentes no início do jogo, sabe? Enquanto você tinha uma tribo inteira que participava muito da prova, que participava muito a todo momento, daquele momento de início de temporada em que todo mundo aparece, eu não tava. Tipo, eu não tava querendo, tipo, ter que ficar incentivando duas pessoas a jogarem, sabe? Eu queria realmente pessoas que jogassem pra jogar comigo mais na frente. Uhum. Depois, no momento em que eu fui ver, em que eu tava começando a levar pessoas que não iam me dar prioridade, já era tarde, entende? Mas eu não conseguia ver isso no início. Então, ele não me arrependo de eliminar o John e Marcela no momento que eu, que eu eliminei. Até porque eu tinha vontade de fazer uma jogada com o John. Só que o CT dele foi tão próximo da Marcela que não deu tempo de fazer essa jogada. Uhum. É, a gente tem também uma pergunta da Dani Monteiro. Você meio que respondeu já ela, assim, na sua entrevista, mas eu vou reiterar, né? Ela pergunta assim, se você acha que continuaria na competição se não tivesse mostrado tão bom em provas? microfone, falei microfone. Se você acha que continuaria na competição se você não tivesse sido tão bom em provas? Cara... Não sei, né? Não tem como adivinhar também, mas disso eu não me arrependo. Assim, de, de ter me mostrado para as pessoas tão bom, tipo, o lance da arrogância, eu até me arrependo, que me deu um alvo desnecessário. Mas, assim, é... de ter me mostrado, tipo, mostrado a minha força e mostrado que eu era bom, eu não me arrependo, não. Até porque eu poderia não ser selecionado, eu poderia ter ido para mais certeza do que eu imaginava e ter sido eliminado bem antes que isso, e não sei nem júri. Entende? Então disso eu não me arrependo, porque eu acho que, tipo assim... A minha força em provas até esse momento do jogo era essencial pra eu chegar até aqui. Eu só errei no passo à frente. E eu nem, nem acho que eu errei tanto assim no passo à frente. Até porque se a Yara vai pro CT hoje, eu chego na merge e provavelmente faço um jogo melhor do Sim. que o... Nossa. Por um... É. Quer dizer, por <risos> passo, né? Verdade. Uhum. E tem mais uma pergunta aqui do Coradini. Ele fala assim, pergunta pra ele quem ele mais gostava e quem ele menos gostava de cada tribo. De cada tribo? Tipo, do início do jogo ou de agora? Acho que é. Não sei. Quem e agora mais sabe menos gostava de cada tribo. É, e agora. E agora. Quem eu mais gostava da minha tribo, assim. Cara, eu gostava de todo mundo na minha tribo, sinceramente. Eu fazia um power Rank no meu questionário, cara. Meus questionários estavam tão legazinhos. Eu fazia um power rank no meu questionário, eu colocava todo mundo da minha tribo, todo mundo de fora do jogo. Fazia uns power ranks, então, uma coisa que eu aprendi até um pouquinho com o Diego, olhando os questionários dele no IF. Aí, ó, tomando de referência. <risos> é, o Bruno de Toledo também faz isso. Eu achei muito legal e quis aplicar agora em Amazonas, porque eu imaginava ser um bom jogador, né? Mas não. Amor, é, você é um bom jogador. É por é isso esse... que você tá fora. É, <risos> que é, destaca, né? <risos> Mas enfim, vamos lá. Dentro da minha tribo, a coisa que eu mais gostava era a Carol real. Tipo, eu gostei muito de jogar com o Glauco, mas eu acho que o tanto que a gente foi se afastando depois de um tempo, que um foi percebendo que o outro tava mentindo pro outro, tipo, isso era claro entre nós dois, foi ruim. Mas eu gostei também de conhecer Bia, eu gostei também de conhecer o Glauco, e talvez eu coloque ali por baixo a Stephanie, não porque eu seja uma pessoa que eu não gostei de conhecer, mas por ser a menos, sabe, dos quatro. Por ser mais calado. Tipo, nada contra, Steph, te amo é, Na Yara, só tem três pessoas Então eu vou colocar a Isa como a pessoa que eu mais gostei de conhecer E vou colocar o Ian como a pessoa que eu menos gostei Por ser mais afastado também, nada contra E a Gabi também, eu gostaria de falar que eu amei tipo Resolver os problemas que a gente tinha pré jogo E hoje em dia a gente tá super bem Então, tipo, eu vou deixar ela no meio Porque eu gostei muito mais de conhecer a Isa Mas também admiro muito a Gabi E na Jaci Cara, eu vou colocar o Júlio como a pessoa que eu mais gostei, apesar de que Façã e merene estão ali brigando. E o Kaique como a pessoa que eu menos gostei, porque tipo, as conversas dele dava para perceber que ele só, só vinha para jogo mesmo, pra, tipo, chato. <risos> <risos> uhum. Enfim, não, não vou falar nada, não, que a Xismo eu não vou falar na entrevista, que eu acho que já vai ter putagem demais. É uma pergunta PVT. obrigado. Diego, vamos para as apostas agora? Vamos sim. Vai. Quer que comece? Sim. Então, Rabone, quem você acha que vai ganhar tudo isso aí? Cara, pelo CT de hoje, agora, são totalmente errada do jogo antes do CT de hoje e agora depois, eu vou apostar na Bia. Nossa, <risos> é a terceira <risos> pessoa que põe a Bia como ainda? Né? <risos> <risos> <risos> terceira pessoa, puta. Não. Eu não imaginava a jogadora que ela é até hoje. A gente ah, fez entrevista com o Ramon agora há pouco, e eu postei agora há pouco também. Ele é, falou a, a mesma coisa. Tá Apareceu no meu, no, sinalizou o meu celular no YouTube. Uhum. A gente se inscreve no, no canal, porque daí ó sinaliza também, né? Você vai de vocês, tá? é... E daí, quem você acha que vai ser o próximo eliminado da, da, sua, tribo, próximo é. da sua tribo, se eles forem pro próximo tribo? Se eles forem o CT, vai ser a Carol. Ou talvez o Glauco. Se, se a aliança real, uhum. vai ser o Glauco. Se não for, vai ser a Carol, que foi totalmente enganada no meu sete. Uhum. É, e da Yara? Cara, da Yara, eu, eu acho. Eu acho que vai ser a É previsível, yeah. assim. Acho que as apostas que eu vou fazer para as outras tribos são previsíveis. É o que estavam passando. Assim, estavam passando, não. A Yara era mais difícil de arrancar porque ali tá muito incerto ainda. Porra. Desculpa. É, só tinha três pessoas, então era difícil saber, tipo, quem, quem realmente tava no bórum, quem tava no top, mas eu acho que vai ser o Ian. Assim, palpite meu. E na Jacinto, pelo que falam também, até pelo que o Marcelo falou na entrevista dele, eu acho que vai ser o Kaique mesmo. tá certo, obrigado. E... quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado pra alguém, pros fãs? Cara, eu acho que eu já falei pra caralho, né, tipo, tô muito feliz por ter jogado Amazonas, eu queria muito tipo, ir mais longe, eu tava com plano de chegar nessa final, tipo, a cada dia eu parava, pensava, tipo, quais são os, passos, os próximos passos que eu vou tomar, o que é que eu vou fazer agora, e, tipo, não tava esperando sair na tribal, eu já tava considerando sair na tribal algo impossível pra mim, então, tipo, parabéns realmente pelo Blind, erro meu por ter confiado demais em mim, entende? Acho que o meu maior inimigo nesse tipo, fui eu, então, tipo, parabéns, aos responsáveis, até se teve gente fora da tribo, que eu não compreendo. E, tipo, joguem, joguem o jogo, mostrem o jogo, porque se tiver... Eu quero, eu quero que vocês façam de Amazonas a, melhor... Amazonas a melhor temporada do Survival VD. Se eu tive que sair cedo aqui, tipo, pelo menos mostrem que vocês vão fazer alguma coisa na Merge para ter me tirado, porque eu ia fazer muita coisa nessa Merge, vocês podem ter certeza. Então, joguem tá o jogo lá, e se vocês se vocês querem ganhar o meu voto na final Mostrem jogo pra mim Eu não vou votar em quem não jogar Pode ser meu melhor amigo na vida Mas não vai receber meu voto na final se não tiver um jogo bom E... Obrigado, plateia, pelo apoio Sério, ficava muito feliz de quem veio no meu PVT Apoiar, obrigado de todos. Vocês são fodas E... Sério, amei, amei Amei jogar o PVT, amei Raboni, ah, agora eu posso dizer que você acabou de acabar com o meu bolão, seu ah, Ele que... morreu hoje, você era, a última, é coisa era coisa o mesmo. último deles. Eu, eu, tô eu, tô que eu... eu Voltei, voltei pra pro Rabone. Ah, então se deu bem. <risos> acabou com ele. E, e, Rabone, assim, você pode estar tá, assim, né, se batendo porque saiu, aquela coisa de ego, não sei o quê. Mas eu tenho plena certeza que você jogou muito, tava jogando pra caramba. É. Obrigado. Tenho um plena certeza que você vai ser o star Você sabe o quão Sim. jogador completo você é. Você sabe, você é muito inteligente, muito lógico. Obrigado. E aí, é isso, é orgulho, você viu. Ah, última pergunta, tenho que perguntar. Ah, é, Ravone, você Sim. jogou o VD agora, né? E aí, qual é a diferença entre o VD e o jogar dos outros jogos? Foi a mesma coisa? Foi diferente? Foi mais intenso? Não sei, se mas, assim, em TW, O TW tem uma proximidade bem grande, assim, mas eu joguei TW muito inocente, sabe? Quando eu joguei TW, eu ainda era uma criança. Criança que eu digo, tipo, em relação a jogos. Mas eu ainda era, tipo, muito inocente para as coisas. Acho que VD foi a minha primeira experiência de jogar um jogo grande sabendo como as pessoas agem, sabe? Sabendo como ler as pessoas. Então, tipo, eu tinha muito mais a noção. Saber que eu ia ser eliminado antes mesmo de ler o primeiro voto. Isso eu já sabia, coisa que no TW eu não tinha essa noção. Mas, é essa diferença é muito grande. E o VD, ele exige muito. Jogar IF, jogar TW, acho que nunca teve uma... um jogo que exigiu tanto de mim enquanto o VD foi. E fico muito feliz por isso. Admiro muito o trabalho da moderação e dou parabéns para cada um responsável por isso. jogadores, moderações, são fodas. isso aí. Então, então, tá obrigado, obrigado pela presença. Estou muito triste. Você está aqui, mas muito feliz também. <risos> É e abordamos consigo. você na, na próxima temporada aí do All Stars, né? Me chame, gente, me chame. E a gente é se vê é daqui bom. três semanas no encontrão. É, é verdade. É, é isso mesmo. Tchau, então, aí, aí. É isso aí, gente. Beijo. Muito obrigado, Arboni. Beijo, beijo. Valeu. Beijo, aí.